Qual a melhor dieta para perder peso? Olá, eu sou o professor Emílio Júnior e hoje eu vou abordar esse tema. Existem muitas dietas diferentes que as pessoas podem seguir para perder peso. A melhor dieta é aquela que é adequada para suas necessidades e seus objetivos, pois tem que respeitar a individualidade de cada um é quando também é sustentável e de longo prazo. Significa que não são aquelas dietas mirabolantes que você vai fazer rapidamente e acabou. Não, tem que ser de longo prazo. Algumas coisas a considerar ao escolher uma dieta para perder peso incluem, presta atenção, Anota essas dicas, escolha alimentos nutritivos, procure incluir uma ampla variedade de alimentos saudáveis em sua dieta, como frutas, vegetais, grãos integrais, principalmente grãos integrais, proteínas ma magras e gorduras saudáveis, azeite de oliva e aí você tem vários outros tipos, vários outros tipos de proteína que são muito saudáveis. O que você deve evitar? Evite alimentos processados, tenta evitar alimentos processados e alimentos com muito açúcar sal e gordura adicionada, pois eles geralmente são pouco nutritivos e podem contribuir para o ganho de peso. Tá entendendo como é que não basta simplesmente fazer uma dieta mirabolante e achar que aquela dieta vai dar resultado? Não é assim. Você tem que seguir esses passos a passo. Consuma suficiente, tem que ter um consumo suficiente de proteína. A proteína é importante para a manutenção da massa muscular durante a perda de peso. Tente incluir uma fonte de proteína em cada refeição ou lanche. Então, se você puder, seja proteína vegetal, animal, você tem que utilizar a proteína. Claro, passa sempre num nutricionista para ele escolher a melhor estratégia para você. Água, hidratação, beba muita água. A água pode ajudar a manter você hidratado e pode ajudar a controlar a fome tente beber pelo menos de 6 a 8 copos de água por dia, mas isso daqui não vai excluir a sua ida ao médico para ele poder diagnosticar se essa é a melhor estratégia para você. Pratique exercícios regularmente, atividades físicas regular pode ajudar a aumentar a queima de calorias e promover a perda de peso. Encontre uma atividade que você goste e tente incorporá-la em sua rotina de exercícios, porque eu falo uma atividade que você você goste, porque não adianta nada você fazer natação se você não gosta de água, não adianta nada você fazer musculação na academia se você não gosta de academia, entendeu? Então por isso que tem que ser algo que você goste. Lembre-se de que a perda de peso Saudável geralmente ocorre ao longo de um período prolongado de tempo. É importante encontrar uma abordagem que seja sustentável ao longo prazo. Se você estiver procurando uma mudança significativa em sua dieta, é importante consultar um profissional da área de saúde antes de começar essa dieta. Então você sempre vai procurar o seu nutricionista o seu médico, professor, aqui na minha cidade não tem médico, procura um nutricionista, um nutrólogo, mas você tem que procurar um profissional da área para que o mesmo possa te auxiliar. E se na sua cidade não tem nada, como muitas pessoas entram em contato comigo falando professor, eu não tenho acesso a nada, a cidade mais próxima fica a mais de 500 quilômetros, para isso, nós desenvolvemos um projeto, um projeto muito importante, que é para quem deseja emagrecer. Deixarei aqui neste vídeo, lá embaixo, ou na descrição ou nos comentários desse vídeo. Eu vou deixar o link para você poder ter acesso um ano de treinamento com cardápio e tirando as suas dúvidas direto comigo na consultoria. Então, vale muito a pena. Aproveita, vai lá embaixo nos comentários e me responde quais foram as últimas dietas que você fez. E aí a gente vai trocando uma ideia, tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho, até nosso próximo encontro.